Saudações delícias bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Caio Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat desse canal delicioso. Sim, rapaz, tivemos finalmente um anúncio de algo novo de Mortal Kombat aí, não é o Mortal Kombat 12, mas um projeto que pegou a gente muito surpresa. Relacionado a um RPG para celulares do Mortal Kombat Que a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas informações Eu tô com tudo aqui pra poder mostrar pra vocês para que possamos entender melhor do que que se trata esse projeto Então se você tá curioso, deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a ver essas questões aqui com vocês Seguinte Estamos aqui inicialmente com o Twitter do Nibel, que é um cara muito conceituado, vamos dizer assim, no Twitter, né? Ele sempre traz informações em primeira mão pra gente, coisas quentes assim que acontecem, ele tá sempre trazendo ali no perfil dele, a galera retweeta e tudo mais. Inclusive eu queria já agradecer de antemão a galera que segue a gente aqui no canal e no Twitter também, que muita gente me marcou nesse post aqui pra gente poder fazer um vídeo pra vocês, tá? E aí ele disse aqui o seguinte, pessoal, ó... Warner Bros Games anuncia Mortal Kombat Onslaught, o nome do jogo, um próximo RPG móvel, ou seja, mobile no caso aqui que eles estão falando, que é para celulares, né? A primeira experiência de história cinematográfica exclusiva para dispositivos móveis. Chegando em 2023, o desenvolvimento é desenvolvido, né, e copublicado pela NetherRealm Studios. Aí, cara, ele trouxe pra gente um link aqui do site Business Wire, né? Com algumas informações, mas não antes de deixar pra gente também uma arte do negócio aqui, né? Mortal Kombat On Slot, como vocês podem ver. Tem uma arte aqui do Scorpion, do Sub-Zero, né? Shao Kahn aqui, Kitana, né? Raiden, Shinnok, kwan e tudo. Personagens aqui com suas skins respectivas do Mortal Kombat 11. O Shinnok aqui com a skin dele do Mortal Kombat X, no caso, Kwan-Chi aqui também, né? E aí o Raiden e a Jade também. E aí, eu deixei aqui separado pra gente poder dar uma olhada juntos também, meus amigos. Essa matéria, tá? Deixa eu até ajustar ela aqui na minha tela pra vocês, poder ficar certinho. Que é do site Business Wire, como ele colocou ali. Então, bora lá ver todos juntos aqui essas informações pra gente poder depois discutir um pouquinho sobre até mesmo expectativas com relação a esse jogo, ó. A Warner Bros. Games anunciou hoje Mortal Kombat 11: Lot, um novo RPG de, co de coleção, né? Lançado globalmente em... Será lançado globalmente em 2023 para dispositivos móveis Desenvolvido e co-publicado pela premiada NetherRealm Studios Mortal Kombat 11 Slots apresentará a primeira experiência de história cinematográfica Exclusiva para dispositivos móveis da franquia Onde jogadores devem construir uma equipe de lutadores A partir de uma vasta lista de personagens E liderá-los, eu acredito, em enormes batalhas em grupo em tempo real Para impedir que uma ameaça sombria e perigosa cause estragos nos reinos essa experiência cinematográfica aqui que me chamou bastante atenção Será que a gente vai ter uma perspectiva de cinemática nesse jogo pra gente poder jogar, sabe? Ou então eles estão falando uma experiência cinematográfica porque vai ser realmente um jogo mobile com gráficos surpreendentes Como a gente vê nos jogos de Mortal Kombat, né? O 11 realmente tem gráficos maravilhosos Eu quero saber a opinião de você sobre isso também depois Vamos lá, continuando este título será a mais nova entrada móvel, tá traduzido da letra, então tá meio esquisito algumas coisas, da franquia Mortal Kombat, novo jogo mobile né, desde o lançamento de Mortal Kombat Mobile, que acumulou mais de 150 milhões de pessoas, né, instalações aqui no caso, é que pessoas que pegaram lá no Google Play ou na, na Apple Store instalaram nem sei se na verdade você tem para Apple então depois vocês comentem aí embaixo e é um dos cinco jogos de luta mais baixados do iOS e do Android Mortal Kombat também está comemorando um grande marco este mês com seu com seu aniversário de 30 anos um testemunho de popularidade duradoura da popularidade duradoura e aclamação da crítica desta franquia lendária Mortal Kombat é uma franquia lendária e um fenômeno da cultura pop e continua a envolver os jogadores a avançar, e avançar né, no gênero de luta em várias plataformas. Disse David Haddad, presidente da Warner Bros. Olha, David Haddad, presidente da Warner Bros, falando sobre mortal, hein? Mortal Kombat Onslaught é uma prova de por que de porque Mortal Kombat é uma franquia de jogos de ponta há mais de 30 anos, enquanto a equipe da NetherRealm continua inovando e trazendo novas jogabilidades para os fãs. Estamos expandindo os limites de Mortal Kombat para permitir que os jogadores experimentem a franquia de novas maneiras, mantendo-se fiel à natureza visceral de Ced Boom, diretor de criação da NetherRealm Studios. Com Mortal Kombat Onslaught, reimaginamos o Mortal Kombat em um RPG de coleção baseado em equipe estratégica com combate corpo a corpo em ritmo acelerado que os fãs novos e existentes podem desfrutar. Os jogadores podem se inscrever agora Olha aí, ó, linkzinho aqui, tá? Que vocês podem se inscrever Eu vou deixar o link, inclusive, no comentário fixado em onslot.mortalcombat.com E ser um dos primeiros a saber mais sobre Mortal Kombat On Slot. Para baixar o ativo oficial, visite a página Vou deixar também essa página para vocês darem uma olhadinha, conferirem aí E todos os recursos oficiais podem ser encontrados no site de imprensa da Warner Bros. Games Para acessar, visite warnerbrosgames-press.com e clique no botão registrar agora E aqui eles trazem mais algumas informações acerca da Netherrealm Studios e também da Warner Bros. Olha só, interessante a ideia de um Mortal Kombat RPG, dessa maneira como eles estão explicando. Eles não dão tantos detalhes assim pra gente de como o jogo em si vai funcionar, mas que é uma ideia interessante é, e eu acredito que seja sim um dos projetos que eles estavam planejando aí pra esses 30 anos de Mortal Kombat que a gente tava esperando e tal. E não foi algo necessariamente planejado pra ser mostrado nessa data específica né, dos 30 anos. E aí, uma coisa me vem à mente aqui, pessoal, do seguinte. Vocês lembram que a gente fez um vídeo aqui falando sobre os projetos de Mortal Kombat e tal, e o Alanius levantou uma ideia relacionada ao multiverso que casa com algo relacionado ao que fizeram, por exemplo, com Assassin's Creed nos 15 anos da Ubisoft, aí, né? Deles de trazerem vários projetos ao mesmo tempo do mesmo jogo, sabe? Então o Alanius levantou essa ideia para NetherRealm, que eles poderiam estar fazendo algo nesse sentido. Principalmente pelo Ed Boon ter tweetado há algum tempo atrás, alguns dias, né, semanas e tal. Sobre eles estarem com mais de uma panela no fogo. Vocês se lembram disso? Então, eu acredito que esse projeto mobile não seja essa segunda panela no fogo, saca? Eu acho que é apenas mais um dos inúmeros projetos que eles estejam trabalhando aí. Pra poder trazer algo realmente surpreendente pra gente quando eles fizerem um anúncio global, vamos dizer assim, no seu jogo principal e pode ser que eles aproveitem o um embalo e já anunciem mais coisas que estão por vir. Mas olha só, a gente ainda tá no mês de outubro dos 30 anos de Mortal Kombat aí e... Esse foi um dos anúncios que eles trouxeram pra gente, porque eles lançaram Snowblind, né, inclusive o pessoal que tá perguntando aí, ó, sobre a nossa análise do Mortal Kombat Legends Snowblind, ela vai vir, fiquem tranquilos, entendeu? Logo mais vocês vão ter uma análise, ó, crocante, fresquinha sobre esse filme, pra... Pra vocês depois opinarem também sobre o que acharam dele e tudo E eles já anunciaram também uma nova animação para 2023 Que a gente ainda vai falar em vídeo também E aí, cara, foram surpreendidos com esse projeto mobile aqui Que é o Mortal Kombat On Slot Parece, eu imagino, que pode não ter acabado por aí, a gente Pode saber mais algumas coisas relacionadas a franquia Mortal Kombat Ou a Netherrealm como um todo, ainda nesse mês de outubro E lembrando que nós temos aí o The Game Awards chegando, meus amigos Que eu acredito, né, o Caio aqui, na minha humilde opinião que é onde nós teremos aí finalmente o um anúncio famigerado do projeto principal que eles estão desenvolvendo aí desde o cancelamento lá conturbado do Mortal Kombat 11, sabe? Mas, com base em tudo que eles passaram aqui relacionado a esse projeto pra gente do mobile, cara, eu fico muito curioso, fico muito ansioso poder ver como é que esse negócio vai funcionar, porque vai ser uma experiência cinematográfica em RPG que a gente vai poder construir times é, com vários dos personagens que o Mortal Kombat tem, a gente sabe que são muitos, né? Então tô muito curioso poder ver. E agora, obviamente, eu quero saber de você, querido inscrito que está assistindo agora, o que, que vocês acharam de tudo isso que foi falado aqui com relação ao Mortal Kombat Onslaught, com relação aos projetos vindouros aí da NetherRealm, e o que, que vocês acham que eles estão fazendo? Se aquela ideia que o Alanis passou pra gente em um vídeo recente aí, deles anunciarem vários projetos ao longo do tempo, né? Ou de uma vez na TGA, Pode ser algo possível. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. Novamente, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Mortal Kombat vai voltar com tudo aqui no canal, galera. Vocês podem ficar tranquilos, porque é o nosso carro-chefe. É a franquia que a gente gosta, que a gente tanto ama. E assim que tiver novidades, mano, pode esperar que a gente vai arrebentar aqui no Meia Lua. Com tanta coisa que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Um beijo pra todo mundo. Até mais e... Fuemos, meus amigos.